Oi, estranhas. Sabe quando o vídeo começa assim, né? Ó, ó, marginal na sala. Marginal na sala, mesa montada. Vocês já sabem o que vai acontecer hoje, né? O que, que vai acontecer hoje, gorda? É degna! Sim, sim, for lã e aí dragina Here comes the in the feeling right. whoa. whoa, whoa. Uh, Dragon Knight. Eu tô o quê? Passando minha cola, que o quê? Não tem no <risos> Brasil! A cola oficial das drag queens. Todas as RuPaul's usam essa, Vocês estão vendo um movimento aqui atrás? Que Além mentinho. do meu filho, lá, tem a minha gata pulando e descendo aqui. Ai, ela é muito linda, Vocês querem conhecer? Ó, oh. essa é a gorda. Essa é a Z, Da Lourdes. No outro Dragnard tá bem incrível, meu sobrancelho, vocês viram, né? Tá todo mundo de prova aí, tá? aí e... Filmado, deixa nos comments. Hoje eu não vou pôr aquela fita Eu vou tapar a inteira Que hoje é meio rock and roll rolê, tá ligado? Eu que inventei coisa de é rock and roll, e ela tem. Sempre... Foda-se, eu já tinha achado também isso em casa antes. A gente vai ficar meio irmãs hoje. <risos> Ai, ah, botar lente. Vai ficar meio dessa família. Então vai é... <risos> ser. Sério? Cara de lagato. Cara? gato! Então é fácil. Cara de olá. É Cara fácil. de olavinho vai ser hoje. Eu vou pra lente, mano. Palente! Ai, que rolê, cara. Eu quero me divertir, mas essa lente me impede. Parece é que lente é tia. intestino agora, na diversão. Querida, olha só. Faz um bobo. Siga o um canal. Brava. Ai, a gente tá com a sobrancelha. calma. Ah, mas então... vai ficar é igual o tênis de lousa? Não. Ai, como? A sobrancelha. Ai, Olha. É Ela virou a lente. Eu vou ali tá? um fechado para acostumar. Vem. Foi, foi, foi, foi, foi, ah, foi. Bem nessa, não queria entrar, não. Ó, ó, ó. Tá, meu bem. Agora a gente aprendeu, a gente só coloca a música do YouTube pra rolar, pra não ter nenhum autorais. Vou ficar, é, ó. Desejado. É, né? Desejado. De Você tá aqui, aqui. Tá na Alemanha. Ah. Nossa, gente, deixa eu apresentar pra vocês. Isso aqui é a lente rosa, porque ela tá querendo aparecer muito, tá? que apresentar pra vocês, ela, porque ela tá se achando, tá? Tipo, para! <risos> gente, depois que eu comprei essa plaquinha assim, ó, de cor base que essas bichas profissional, Isso aqui, ó, que essas bichas profissional usam. Comprei essa, nunca mais! É muito bom brincar com isso, gente. <música> Ó, aqui em cima. Gabi de blend, né. E perdi o saca? <música> Sou de moto. Essa paletucha aqui, ela vai é é é ser uma lagoentada. Chegou? Oh, ah, tá. <laughs> Na vida, Nice, tapa, nice, tapa tudo normal lá, nice. Uhu. Tá tá meio solar mesmo assim, assim. calma, é porque não pôs a peruca e o peruca caiu acessório. <risos> Não sol. Solar por enquanto. Solar é enganar ah, coitado. O sol do sol, né? não, eu amo. Mas Só não se enganem. Eu sou foda. Não né? se enganem. Uhum! Vocês sabem tá que eu não ando nessa linha, não. E aí? Eu... E essa, essa cara do que eu tô hoje? Hoje ela tá de bela. Ela é bela do Prepúsculo. Eu tô tomando hum. esse pincel. Ó, oh, gente. Escovinha de dente. Ai uau! Pra fazer contorno do nariz. Não tem coisa melhor. Olha esse nariz. I'm choke now. I'm, now, I'm, now, I'm, now, I'm now. <risos> Ó, dica pra narigudas. Se você é muito nariguda, você pega a mesma cor do contorno aqui, ó. Do lateral. Passa aqui embaixo do nariz. Desce, sobe. e tem que rebola. Foi a Giovana do forninho aí, gente. Desce. É, é aquela que tá, ela tá dançando assim em cima do um freezer com a prima, uma criança. Desce, sabe? Não, ela assim, segura no micro-ondas, micro-ondas cai em cima dela, ela fica segurando. Satona gostosa! Eita, chuvona. Eu tô muito do mal hoje! <risos> Passada! Olha como você tá maravilhosa hoje! B. Gostou, eu achei Nossa, linda a tua maquiagem. Né? nunca te vi tão feminine, Bi. Oh. Tô louca pra te chamar de palhaço, mas hoje não tá <risos> rolando. Ai, não que bom, tá palhaço, não. Isso é uma evolução pra mim, obrigada, desgraça. acho que você é a minha drag mãe, né, querida? Então, a graça toda da sua make é que a única cor é boca e olho. Essa é neutra. Tô rock and roll, tô capeta, tô perigosa, <risos> tô assaltante. E um pouco feminine por centinhos. Ai, eu adoro parecer alguma coisa de Tim Burton. Amo. Vamos dançar um pouco. Vamos. Estranha! Bom dia, estranha. Hoje esse bom dia é especial de quem, de quem, de quem, de quem? Desgraça e... Oitava! É a oitava desgraça. Eu, oitava... Eu sei. a oitava maravilha, mais <risos> duas juntas! Oitava desgraça, meu amor! <risos> Achei incrível o teu look, na verdade, sabia? Eu achei, achei moderno! Eu quis não usar pretos hoje. Troquei ah, pretos é por outras cores. Deu profundidades com os quentes, os, os laranjas, os amarelos. E fiz uma peruquinha em homenagem à minha mamãe, Silks in the Bench's. E você, bebê de onde vem? Toda essa beleza que a gente não viu no outro Drag <risos> Night. Sério, desgraça, porque olha só, é minha terceira ou quarta Drag Night, e assim, eu tô chutando a câmera. <risos> Ela tá chutando tripé, gente. É esse nível. Oh! Joga beleza! Bate na beleza nelas. Dá uma surra de beleza nelas. Vai, closinho no olho de borracha. Ellen gazaroli. Tô mete, muito ellen gazaroli. Mete uma Ellen Gazaroli rock and roll na cara delas. Gente, tá muito engraçado essas duas capetas dançando essa música! <risos> De fadinha! Oi, sim. E elas possuídas meu aqui, ó. Cata esse olho? Cata esse olho? Gente, parece que esse cabelo é de mendigo, mas não é de propósito. Nossa, achei incrível esse cabelo. O tá lá meu... de mendigo, bicho. Nada, nada, nada. O nada. meu tá super propósito. Calma, meio Diane Hood... Eu sempre fui loira, ou nos outros Drag Nights, eu era muito com assim, lourizinha. Rasinha, é. rasinha, Vamos ser Gossinha. sister. Vamos fazer sister, vamos uh -huh. ser sister. Oh! Sister of Mercy. Ah! Bota mais uma musiquinha pra gente dançar. Tá, pausa. Vamos acabar com esse vídeo logo, porque eu tô muito bêbada. Uh! Uh! Para, minha, minha peruca não tá colada hoje. Então, olha só, foi isso, tá? essa é final da terceira Drag Night. Foi incrível. E como todo vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, aperta o sininho. Não esquece o soquinho da Enza, viu? Não esquece o soquinho. <risos> se é a primeira vez aqui no canal, gente, dá uma olhada nos outros vídeos. A gente já tem um monte de vídeo legal, tem uma variedade de vídeo, nenhum conversa com nenhum, <risos> bando de coisa desconexa, delícia de ver. E aqui embaixo, redes sociais. Redes sociais, o editor tá pondo aqui nossas redes sociais. <risos> Nossa, Se quiser conhecer a gente pessoalmente, a gente também tem rede social. Pessoal, Otávio Maciel. Enzo Cunha. Enzo Cunha, isso. É Linha Ellie ligando e oi, Yolanda, e faca que faça, sou eu, Gaia Rhodes. Tchau, chega dessa palhaçada. Eu tô muito bêbada, vou vomitar. <risos> Tchau. God damn for line.